Muito bem, muito bem pessoal, muito, muito, muito, muito, muito bem É, tô, tô de volta aqui, né, tô de volta aqui Hoje parece que eu tô meio atacado, né, segunda-feira, segunda-feira gravando Não é brincadeira não, né é, mas vamos lá, vamos para mais uma videoaula para você que é nosso cliente, para você que é, vai nos assistir a primeira vez Presta muita atenção aí, né é, eu vou passar um treinamento completo Como você configura o painel né? É O painel da Infantasy é, Da empresa Infantasy é, Que é totalmente diferente Inclusive, é, para você colocar o ao vivo no ar né? é, o, o sistema de transmissão ao vivo é, Para você fazer que é totalmente diferente do outro né? Você que já tem o outro aí é, Você fica esperto, né? totalmente diferente Presta atenção ...que eu vou ensinar passo a passo para você, né? É, mas antes, deixa eu é, falar para você... É, ...você que não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal... ...também deixa seu like aí, né? E compartilha esse vídeo aí pelo país afora, né? Compartilha aí é, para nos ajudar, né? Você compartilha aí no seu Face, no seu Zap... ...inclusive para você aí que recebeu o compartilhamento... né? ...se você quiser montar uma rádio online... É com a gente mesmo, né? é só entrar em contato, tá bom? É só entrar em contato que você vai montar sua rádio online daquele jeitinho que você sempre sonhou E tirar o mínimo do bolso Muito bem, vamos parar de conversa, vamos trabalhar, né? É, vamos trabalhar, é, é isso, já vamos abrir lá o painel da Infantasy, né? Eu tenho aqui o painel é, da Infantasy que vai, a gente vai passar hoje é, para uma rádio lá em Carandai é, Minas Gerais, né? Mais uma em Minas, hein? É, nós já, já temos aí uma em Minas. É, a, agora, mais uma aí, graças a Deus. É, a, não faz muito tempo, nós colocamos uma, uma em Araraquara. Hoje também entra mais uma em Araraquara, para a glória de Deus, né? Tá aí. Esse é o painel da Infantasy. Para você que já às vezes já conhece, mas muita gente vai. Adquirir esse painel, ainda não conhece ainda Preste atenção, é muito facinho, né? Muito facinho é, Ele é diferente né do outro, né? É diferente do outro Totalmente é, para poder você colocar no ao vivo, né? No ao vivo é totalmente diferente ó Presta atenção aqui, ó do, do meu lado direito, ó Você pode ver que você vai receber o painel Que tá desligado, né? Você vai receber a senha e a porta, né? É, você vai receber essa porta aqui, por exemplo, ó Oh, você vai, é, o, o rapaz lá da, da, da rádio lá de Minas Gerais Ele vai receber essa porta e vai receber uma senha E através disso ele vai entrar nesse painel aqui E vai acessar, né? Pois bem, vamos lá Vamos configurar esse painel para ele? Então vamos lá Configurações Primeiro nós é, vamos aqui nas configurações Deixa eu é, arredar esse microfone um pouquinho, né? Se aproximar um pouquinho aqui... É, deixa eu ver aqui... Como é que é aqui ó, o nome da, da rádio do rapaz lá... É, deixa eu pegar aqui no celular... Que eu, eu já, já esqueci... Rádio Viva Vida... É, rádio Viva Vida de Carandaí. Muito bem... Rádio Viva Vida, né? É, não precisa quebrar o celular não, né? É, lascou ele aqui na beira... que Só Deus, viu? Ei, é só Jesus na causa... Deixa é, eu apagar esse nome aqui, ó. Aqui, você que tá me vendo aí, ó. Você vai colocar o nome da sua rádio. Eu vou colocar a rádio do rapaz aqui, ó. Rádio. Viva. Viva vida ou viva vida? Deixa eu ver aqui. É, como é que tá direitinho aqui. Se colocar errado, depois complica, né? Rádio. Viva vida é não é rádio Viva a vida rádio Viva vida, vida. pronto isso agora o site dele o site dele é, deixa eu eu provavelmente vou abrir né um site é provisório para ele deixa eu ver se eu consigo abrir já né para poder preencher todinho deixa eu ver aqui Vamos lá. Eu vou lá para abrir um site lá para ele. Lá no comunidade.net. Que todo mundo que vem trabalhar com a gente usa o comunidade.net. Vamos lá. É, alguns temos, né? Gosta de. É, esses dias para trás mesmo uma pessoa me procurou. Diz que era para me ajudar a abrir uma rádio, né? Mas só que Tava mais temoso que. É aquela coisa, né? Você procura, um, procura o professor para te ensinar e vem querendo ensinar o professor. Aí não vira, né? É aí você tem de largar a mão. Essas pessoas são pessoas que não tem um pingo de, de noção da coisa. E está se achando, né? É, a pessoa se acha. Eu não sei porque a minha internet está fraca nesse horário. Vamos voltar aqui. Gente, na hora de pagar, ela não é fraca, né? É, na hora de cobrar, eu vou te contar um negócio. Comunidade.net, vamos ver se agora vai. Logo no meio da gravação, né, rapaz? Que coisa braba, hein? Essa internet, quando ela, ela começa a dar problema, eu vou te contar um negócio. Aqui em São Paulo tá uma maravilha esse negócio de internet. Eu vou ter de... Tirar essa página fora para tentar resolver para tentar resolver De entrar no site, né? Vamos lá A não ser que seja o site que te, tá com algum probleminha agora de manhã, né? Mas eu não acredito que seja, não Deve ser da internet mesmo esse site é uma empresa portuguesa, né? nunca deu problema, a gente já trabalha já há alguns anos com eles, agora a nossa internet aqui na cidade de Ribeirão Preto, sim, né, isso aqui já trabalha há dois anos com eles, só dessa vez e, e é problema em cima de problema, né. O país ultimamente está tendo problema sério, né, porque nada funciona praticamente nesse país olha só, tentando apenas em abrir um pequeno site e não consegue abrir, é uma, uma maravilha isso né, meu Deus do céu, tá, tá, deixa eu só fechar isso aqui que às vezes agora abre, ó. vamos lá tentar de novo, às vezes é porque tinha duas páginas abertas, não é o costume acontecer isso, mas tudo bem, vamos lá. Eu creio que agora vai abrir. Se esse é o problema, né? A não ser que é o servidor deles. É, o servidor deles está dando problema, pelo jeito. Isso geralmente não acontece, viu gente? Essa empresa aqui é uma empresa muito grande. Que tem esse site. Isso aí, acidentalmente aconteceu, mas isso é coisa.. Ah, olha só Parece que o servidor deles estão tá fora do ar no caso ó. Vamos ver ah, Agora parece que está entrando ó. Era questão do servidor mesmo Está entrando meio devagar vamos, vamos criar um site Vamos ver se eles conseguem Normalizar é, vamos criar um site aqui para o rapaz Rádio Viva Vida Vamos ver se dá certo, né? agora uma senha aqui, é claro que eu não vou falar a senha, né? vou passar só para o dono do site, e vamos colocar o e-mail da empresa, que ele vai trabalhar com a gente, não tem problema de estar, tá, mas depois ele pode trocar esse e-mail também, vamos ver se aprova, do jeito que esse servidor dele está lerda, perigoso não aprovar, mas vamos aguardar né, Aqui na nossa região hoje está tá meio de chuva. E se a internet não funciona direito, imagina em época de chuva. Aí que não funciona nada mesmo. Só na hora de cobrar, né? Evidentemente que esse mês, além de mandar a conta ainda, ainda conseguiu puxar uma segunda vinda, veio R$ reais de, de internet. É, é um absurdo, né? Um preço desse... Para a gente ter uma qualidade de serviço arrebentada dessa. Vamos aguardando, né? Vamos ver se ele coopera. É, pelo jeito não... Pelo jeito não vai cooperar, né? Vamos voltar lá para o painel então, né? Vamos deixar aqui... Eu só vou explicar para você que está me vendo, ó. Rádio Viva Vida... Aqui, no caso, você coloca o site da sua rádio. A nossa aqui, que eu estou fazendo, ainda não tem o site, porque a internet não está não tá cooperando. Aqui, você vem aqui, ó é, eu não sei qual qual seria a, a, o sistema de, de musical dele, mas eu vou colocar aqui... Aqui, você escolhe um, eu vou escolher aqui um classical. Eu não sei qual que vai ser o sistema de música dele. Aqui a mais ouvida. Pronto. Agora você passa para cá. Você assinala da frente aqui. Esse sim. Você passa para cá. Você assinala os dois aqui na frente também. E aqui o fuso horário é São Paulo e tal. Tá, deixa eu ver aqui qual é o nome da cidade de novo. Que precisa colocar o nome da cidade, né? Carandaí. É. Carandaí, Minas Gerais. Carandaí, tá. Cidade. Carandaí. Isso. Minas Gerais, né? Minas Gerais. Isso. Agora, se você dá Coloca aqui, alterar. Pronto. Já tá, alterou tá preenchido vamos voltar aqui tá o sistema de configuração nós já preenchemos vamos que mais aqui tá vamos fazer o seguinte né olha aqui ó do, desse lado aqui você pode ver que tá desligado tá desligado ainda é assim que você vai receber o painel então você vem aqui do lado esquerdo clica aqui ó clica aqui pronto stream ligado com sucesso tá Beleza, mas agora é, vamos é, colocar algumas músicas, somente para a gente poder ligar ele né? e ensinar você a mexer. Vamos lá, você clica aqui, gerenciar músicas. Aqui vamos fazer uma pasta onde vai ficar suas músicas. Eu vou colocar só DJ aqui, você pode colocar o nome da sua rádio ou como você preferir. Vamos lá, aqui, aqui vai ser as músicas, aqui vamos criar mais outra pasta, é, escrito vinhetas, onde você vai colocar os teus comerciais, vinhetas, isso, então, salvar aqui, muito bem, eu vou inclusive colocar umas músicas, é, quando acontece isso, gente, você pega e... Entra aqui informações. Provavelmente ele vai voltar ao normal. Vamos ver. Tá, Voltou ao normal. Ó. Vinheta e tá Agora vamos colocar algumas músicas aqui. Inclusive umas que não tem direitos autorais. Que é para poder a gente tocar aqui. E, ver, e você verificar. Verificar certinho. Eu tenho um, um CD aqui de um amigo meu. Eu vou colocar aqui porque ela... É a única, acho que é a única música que não tem direitos autorais, né? É, tá quase tudo registrado hoje. Deixa eu ver aqui. Muito bem, né? É, JJJ. É, tá tudo meio bagunçado. Que a gente só trabalha, só trabalha. Pra fazer limpeza do computador que é bom, nada. É, J. Tá, e o que mais aqui? Ah, tá. Esse aqui, ó. Vamos colocar o CD inteiro do pastor João Glória porque esse se eu tocar não vai me pegar em direitos autorais aqui se, é, pois eu estou gravando a videoaula se tocar alguma música registrada aqui eles travam a minha videoaula travo, o youtube trava tudo né? É, não pode ser usado nada que tenha direitos autorais eu vou colocar essa aqui essa pequena quantidade de música somente para acabar de configurar né? Ali já está entrando a última, né? Até que tá rápido, né? É, até que tá rapidinho. Aqui você vem aqui. Tá vendo aqui? ó. entrou, né? Entrou. E a vinheta, eu vou colocar uma, pelo menos umas duas vinhetas aqui, para poder também testar na hora lá, para mostrar para você como é que fica. É, vamos ver o que é isso aqui, vinhetas nova. Ah, dicas de saúde. Eu vou colocar aqui umas, umas três vinhetas. Pronto. Muito bem. É, tá sendo até rapidinho, né? Tá. Agora você vem aqui, ó. Informações. Você vai vir aqui em gerenciar a playlist. Tá vendo? Aqui você vai, primeiro você vai colocar aqui, nova playlist, aqui você vai colocar é, DJ de novo, que é referente àquela pasta que está do outro lado. Pronto, aqui tem a pasta de DJ, DJ, né? você vai clicar nela duas vezes, as músicas vêm para cá, você vai clicar aqui, adicionar e vai salvar. E vai salvar. Mas aí você vai lá de novo. Deixa eu ver aqui. Vai aqui em informações. Aqui você volta aqui em, em gerenciar playlist. Aqui você vai fazer uma outra pasta escrito mesmo da outra lá vinhetas. vinhetas, pronto. Ótimo. Aqui nós colocamos três vinhetas, vamos clicar em cima, adicionar e salvar agora. Muito bem. Tá, ela está pronta aí para poder ser colocado no ar. Vamos clicar aqui do lado esquerdo. Aqui, gente, é muito importante. Aqui é uma regulagem que vai mandar na qualidade da sua rádio. Olha aqui, ó. Você pode ver que tem 128 aqui, até 128 em KBPF. Mas não coloque em 128, porque você vai funcionar a sua rádio em ACC Plus, em alta definição. O que, que acontece? Antigamente era MP3, 128 era a qualidade de CD de MP3. Hoje, em ACC Plus, você usa 32, para que não trave em, não, em qualquer um dos celulares que for tocado nos aplicativos. E ele tem a mesma qualidade de 128 que quando era do MP3. Aqui, aqui você coloca aqui ligar autos DJ. Vamos ver. Pronto. Ligado com sucesso. Vamos só dar uma assuntada. É. Deixa eu ver. É. Opa. Eu não sei se esse, esse playzinho vai tocar. Mas ainda estou.. Tô... Pouco é, acostumado com esse painel, mas vamos lá no outro player, né? Eu vou entrar aqui, vamos ver, vamos lá, é incrível que pareça, não sei o que, que aconteceu, mas vamos reiniciar então, né? É, demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho, mas entrou, né? É, o certo é aguardar, coisa que eu parece que eu estou correndo de, de dois pitbull é, não, não espero o tempo certo. Vamos lá, vamos testar de novo. Vamos lá, é, clicando aqui, tá aí, né? Já tá no ar aí. É, esse, esse painel, né? Está praticamente pronto aí para se instalar no, no site, né? Que logo mais à noite. Nosso amigo lá vai instalar tudo no site. Aqui, gente, tem alguns detalhes aqui. É, por exemplo, essa aqui, ó. Isso aqui, quando tá tocando uma música, você, às vezes, quer pular ela para ver, ver a outra da frente, você clica aqui. Eu não vou clicar, mas é, é dessa maneira que funciona. É, às vezes, você tem mais uma de uma pastinha lá com várias músicas. Aqui, você vem aqui, ó, trocar de playlist. Olha lá, ó. Se você tiver mais uma pasta de música aqui, você troca e clica aqui, trocar. E muitas dessas funções aqui não tem, não tem muita utilidade não, né? É, a função mais utilitária daqui é o sistema de, de programetes, né? Hora certa, programetes, é, mas a maioria das funções aqui não tem aquela utilidade não. É, aqui por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui é para você pegar músicas lá no YouTube. Vai ficar mais fácil, né? Aquele é que não tem tanto tempo de ficar jogando música, né? É, baixando música e jogando. E aí ele vai abrir aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui você puxa aqui, coloca ali na pastinha DJ. Deixa eu ir lá no YouTube só para poder mostrar um, um pedacinho como é que funciona. É, vamos Abrir aqui um canal Vamos ver se a gente consegue alguma coisa É claro Depois eu vou ter que deletar lá né, Porque o rapaz vai ter as suas próprias músicas Para colocar Eu só estou aqui Configurando o painel dele e aproveitando para fazer essa aula né? Muito bem Aqui vamos, vamos dar uma olhadinha Aqui é, Testemunho de Narciso Lemos ah isso aqui vai servir ó, Testemunho de Narciso Lemos. Não é música, mas vai servir, ó. Eu vou clicar aqui. Vamos, vamos parar aqui. Mesmo, é, digamos que seja música, né? Aqui é um testemunho, mas digamos que seja música. Aí você vai aqui, ó, compartilhar. Você vai pegar esse código aqui e copiar esse código. Pronto. Copiou o código, você vai voltar lá. Você vai voltar no teu painel O painel da Infantasy E vai colar aqui, ó Colou aqui, você clica em Download Quer ver? E, e se não der nenhuma falha, é claro que vai, vai Em poucos segundos vai baixar tudo, olha lá, ó lá Tá vendo? Ó. Mesma coisa que se fosse música Se fosse música, praticamente ele já tá baixado, olha lá Completo, ó é, já está praticamente baixado vamos aguardar um pouquinho né que ele parece que tá só é, fazendo uma verificada né se realmente baixou direitinho o sistema é muito bom né é uma tecnologia fora do comum tá aí e... às vezes ele falha também né é isso aqui é igual ser humano não tem não tem muita é, não tem muita segurança na onda ser humano, a vira e mexe tá falhando Vamos só verificar se realmente Ele baixou Mas é dessa maneira que funciona para você baixar, né? Deixa eu ver aqui se baixou Como que ele saiu Com essa internet Aqui ó, tá vendo aqui gente? Ó. Baixou sim, ó já tá aqui dentro, ó Tá vendo? Do jeito que estava escrito lá na internet está escrito aqui Realmente baixou Então é daquele jeito ali que você baixa As músicas direto pro YouTube Eu não te aconselho, não Porque às vezes as músicas vem baixa E depois vai, vai, colocar na, é, vai tocar no rádio Vai dar diferença de áudio Aqui, você até pode pensar Poxa, que maravilha, né? Aqui dá pra me fazer uma live no YouTube, ó isso aqui eu não aconselho ninguém a fazer, porque é, praticamente está correndo aí uma lei aí que você não pode tocar música no YouTube nem, e nem no Face. Então, esquece, esquece esse ícone aqui, porque se você for colocar lá, eles praticamente vão te deletar teu canal. Está contra a lei é, transmissão de música tanto no YouTube quanto, quanto no Facebook, tá bom? Vamos lá, vamos para os programetes, que é mais importante. É, os programetes, não. Vamos mostrar primeiro os players aqui, ó. Você vem aqui, olha aqui, ó. Tem player de tudo quanto é tipo aqui, ó. Olha só. Esse aqui é, é o primeiro. Tem outro aqui. Que tem vários aqui de vários estilos, ó. Tá vendo? E pra baixo aqui tem um punhadão né é, Topo de barra Olha só Esse aqui é tradicional Já usei demais esse tipo de player Muito bom e... Topo de barra é, Celular é, Pop esse, Esses aqui embaixo aqui Também são os mais novos ó, Mais tecnológicos Enfim, aqui você vai escolhendo aí, né? é, Aqui você escolhe Escolhe um desses players aqui e praticamente joga lá no teu site. Que, olha aqui, ó esse aqui é muito, muito bonito, hein? É muito bonito, é, é recente agora. A empresa colocou recentemente aí, vai. Isso aí é com certeza muito bom. Mas é isso aí, né? É os players estão aqui, né? Acabei de te mostrar o que mais que nós temos aqui. É, aqui programetes né? vamos mostrar os programetes, os programetes mais antes aqui também nós temos aqui diagnóstico do DJ se está dando algum problema algum pique alguma coisa é, tocando no DJ mesmo aqui você clica em cima que o sistema vai dar uma olhada vai, vai vasculhar se tem erros no DJ ó. pronto está vendo aqui ó não foram encontrados erros no DJ, tente ligar novamente e contar, ou contate o nosso atendimento. Está tudo ok, está funcionando legalzinho, é por isso que não foi encontrado o erro, né? E também, aqui, aqui tem algumas, nem tudo, né? Mas aqui tem alguns ensinamentos aí, como é que você lida com esse painel também, ó. Nem tudo. É, tem coisas aí que os homens nem eles sabem como é que mexe né? Aí que tá. Aí complicou tudo, né? Hey, ai ai. Deixa eu ver aqui o que, que é isso aqui. É, dados de conexão. Ah, isso aqui é daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que coloca um, um sistema ao vivo. É, vamos mostrar agora também. É o sistema para programetes. Você vem aqui gerenciador de playlist. Programete-se e hora certa Aí você vem aqui em cima Primeiro de tudo é, Para não dar nenhum conflito A gente sabe que não tinha nada programado Mas aí você vem aqui e é, Remover vinhetas tá. Você faz isso aqui para não dar conflito né? Não é que tinha vinhetas Remover hora certa Tá, e agora, bom, remover e tal, tal, é, mas é isso aí mesmo. Agora, agora vamos programar, né, vamos programar é, esse sistema aqui de programetes. Vamos lá, primeiro, primeiro vamos programar as vinhetas, olha aqui, ó, configurar vinhetas. Aqui, você vem aqui, ó, selecionar a pasta com vinhetas, as vinhetas estão aqui, são três, então, eu, por exemplo, aqui, eu vou colocar, tocar uma vinheta em cada nove músicas, não, sete músicas. músicas. Aí você programou aqui, você configura. Pronto. Você vai voltar aqui. Vamos co configurar a hora certa, né? Aqui tem masculina e também feminina. Aqui embaixo tem espanhol, mas não adianta você tentar colocar em espanhol que não vai falar. Ele, se, o painel funciona, ele sabe que a gente está no Brasil, né? Ele é configurado para o Brasil, tá bom? Então você escolhe aqui ou de mulher ou de homem. Vou colocar a feminina e executar a cada... Coloco aqui quatro músicas né cada quatro músicas que tocar vai falar a hora certa automaticamente tá de novo aqui aqui são os programetes programetes abriu aqui você vai puxar essa abinha aqui ó tem um monte de coisa aqui né coisa boa é tem um monte de coisa boa você vai escolher o que você vai é, isso aqui é atualizado praticamente todos os dias Olha aí, ó, curiosidade máxima Conexão jovem isso aqui, Conexão gospel é, Clássicos, tal, tal é, Caldeirão musical Isso aqui É, é muito bom, né? só você fazendo Os testes para saber quanto que é bom Inclusive aqui, o Sertanejo Classe A, que tem programas Com os locutores da, da própria Empresa, sem falar nome De rádio, que vai Ajudar a sua programação aí. Reflexão gospel Repórter, repórter online, isso aqui é, mu, é, é notícia atualizada todos os dias com repórter profissional é, Para deixar sua rádio super chique Paradão Sertanejo, é, de segunda a sábado Olha, para programar isso aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui Paradão Sertanejo Vamos supor que eu quero programar isso aqui Aqui tem seis programas do Paradão Sertanejo eu vou colocar para executar um programa a cada 24 músicas. Cada 24 músicas vai entrar um programa. Aí você põe configurar, né? Aí você vem de novo aqui. Vamos colocar um, por exemplo, aqui um repórter. Presso Rock, é, Planeta Top, eu gosto de, não gosto de colocar tudo, mas pelo menos um repórter aqui, repórter online, vamos colocar aqui uma a cada quatro músicas, eu estou colocando quatro, mas você pode colocar a quantidade que você quiser. E vamos configurar mais uma vez. E bom, já deu para mais ou menos entender. Aqui tem a previsão do tempo também. Ó, a previsão do tempo. Você vem aqui em configurar. Ele vai falar a, tem a temperatura. E a, umida a umidade, né? Executar a cada. Vamos colocar aqui 23 músicas ele vai falar a temperatura cada 23 músicas. E assim por diante, né? Uma hora certa nós colocamos, vinhetas nós colocamos, previsão do tempo, programetes. E é isso aí. E é tudo da mesma forma, aqueles monte de programetes ali, se você quiser configurar, eu não vou configurar todos, porque não há necessidade, já deu para entender. Mas se você o que você quiser configurar ali, você pode configurar. Ó. É tudo atualizado, ó, Sabadão Sertanejo, é, aqui Pagode, Paixão Sertaneja, vamos programar um bom e maravilhoso, né? Você configurando tudo certinho, depois que você configurar, tiver tudo configuradinho, o que, que você vai fazer? Aí você vai, deixa eu ver aqui se não falta nada, gente. Tá, aí você vai vir aqui, vai desligar, vai reiniciar, vai clicar aqui de novo pra gente ligar, conferiu o DJ e tal, tal. Pronto. Pronto, vamos só conferir agora se se está no ar né por, é, não está não está no site ainda então vamos conferir por aqui né aqui no no play que no caso você vai pegar aqui o código e colar no teu site vamos aguardar um segundinho porque da outra vez aí a gente foi preceptado Maravilha, né? Tá aí, né? é Mais um painel, mais uma rádio aí. Praticamente dado início. E ao mesmo tempo aí eu ensinei o pessoal aí como é que faz a, a, a coisa, né? Vamos lá, gente. Vamos configurar é, o ao vivo agora. É claro que o ao vivo, né? Você sabe que tem de ter o Inamps, né? Tem de ter o Inamps. Mas a, só que nesse painel muda. Muda o jeito de configurar o ao vivo. Deu o que fazer para poder é, é, localizar o sistema, né? Que eles mandam, mas não avisa nada. A gente tem que se virar. Você vem aqui no Inamps, né? Vem aqui no Inamps. E agora nós, vem, é, no, nós clica aqui em dados de conexão. Está vendo aqui ó, esses montes de dados? Tá. Stream ao vivo vamos lá servidor servidor servidor servidor deixa eu ver só me lembrar aqui né deixa eu só me lembrar que esse negócio aqui é complicadinho meu deus do céu alto DJ ao vivo é eu acho que é alto DJ ao vivo é isso mesmo se eu não estou enganado Vamos ver aqui. Vamos só conferir aqui. É a primeira vez que eu estou mexendo também. E esse painel chegou recentemente. Vamos pegar a porta. O outro era bem mais mais fácil. A gente já está acostumado com um jeito só. A porta. Vamos. Colocar assim, senha né? E Vamos pegar aqui o, o IP Eu só não lembro se é esse alto de dia Ao vivo ou se é o outro, mas a gente vai, vai Descobrir já, né? A gente já vai descobrir Já se é ou não é inclusive eu pus no canal errado aqui, mas vamos lá, vamos desligar o INUPS, vamos reiniciar o painel, que toda vez que você faz essa configuração você tem que reiniciar o painel, ligar de novo, tá agora vamos ligar o Inamps né é, esse painelzinho aqui ele veio meio como diz meio achatado né parece que não é não é ali Onde aonde a gente pegou não vamos lá vamos então se não é ali vamos para a outra configuração que provavelmente deve ser Vamos colocar aqui a porta, a porta, Ixi. tá aí aqui a senha, né? Vamos lá, vamos torcer agora para que funcione esse negócio aqui. Né? Já me deu uma maior trabalheira esses dias. É só Jesus na causa, meu Deus do céu. Esse painelzinho aqui. Vamos reiniciar o painel de novo. E estava tudo certo, estava dando, tava dando certo o esquema. Chegou a funcionar normal, tem de funcionar de novo, né? A empresa manda manda uma, uma coisa mudada e não, e não avisa nada, dá esse tipo de problema. Vamos, vamos tentando aqui, deixa eu ver. Servidor ao vivo, Stream ao vivo. Vamos tem. é, eu acho que eu coloquei foi errado aqui. Vamos ver, porta. Vamos ver agora. Porta sete, três oito e quatro vamos vamos colar aqui é incrível né Clicadinho. Vamos reiniciar de novo o painel. Tá. Olha lá, gente. Ó. Então, agora sim. Tá vendo aqui ó? É alto DJ ao vivo. Aqui no Auto DJ ao vivo, é onde você põe as configurações. Até eu tava... Deixa eu ver aqui. Não. Vamos com calma. Vamos com calma. Até eu tava apanhando aqui, né? A primeira vez que a gente mexe, é, o pessoal não deu instruções. É aqui, ó. Stream ao vivo. Ó. Stream ao vivo. Não é Auto DJ, não. É aqui no stream ao vivo você é esse aqui é os códigos que você vai pegar para poder colocar no inamps tá agora eu vou explicar direitinho né porque na hora eles estavam fazendo um teste o que, que acontece aqui em cima você vai colocar esse o IP olha lá, servidor você vai colocar aqui a porta é essa, você vai copiar aqui, olha lá a porta. E a senha, no caso, é essa aqui. Você vai colocar aqui. Essa senha aqui eu vou mudar, viu gente? Se você que está assistindo aí, né? É, não vai ter jeito de você copiar, não. Eu vou, vou mudar ela. Isso aqui é só para fazer a videoaula, viu? Tá vendo aqui, ó. É que tá. Já tá transmitindo. Praticamente aí. Tá transmitindo pela, pro, pro stream, ó. Só um teste, testando som Olha cá, olha aqui ó. Som, alô, alô Som, som, muito som bem. É, muito bem, né? Nossa. Olha, você pode Reparar que o reloginho aqui Tá contando é, Quando esse reloginho começar a contar É porque você já está no ar Você já está ao vivo aí pelo seu canal De stream, tá? É, eu vou só conferir Dar uma conferidinha aqui Tem um pequeno delay, um atraso de tempo às vezes você vai conferir se você tá no ar Você não vai te a, se achar no ar Aí você não vai ficar bravo não Mas você tem atraso de tempo Vamos, vamos só assuntar se chegou a nossa voz aqui Vamos lá É Vamos lá Tem um atrasinho de tempo legal isso aqui, né? Você não, você não vai, vai a, se achar é, no tá, ar Tá vendo aqui, ó ele tá, é, tá transmitindo a minha voz ali Já tá pronto Tá pronta a transmissão, entendeu? É dessa maneira aí que funciona, gente. É, o outro era totalmente diferente para configurar o Inamps, né? Olha, é, então você, na hora que você for configurar o Inamps, o negócio é aqui, ó. Tá? Aqui e aqui. Tá? Tem isso aqui, Alto DJ ao vivo e stream, Streaming ao vivo. Esse sim. É a configuração que você vai jogar lá, né? E não tem erro, né? Não tem erro. Se você é, seguir aí as minhas instruções, vai dar certinho. Vai começar a, a falar ao vivo tranquilamente, tá bom? Muito bem. Aqui é o aplicativo, né? Evidentemente que você vai ter de pagar uma taxa para a empresa que te fornece o stream. Para poder ela colocar na estacionária deles, que isso aí não custa dinheiro, entendeu, é, custa dinheiro, aqui você vai clicar na hora que você estiver no ar, aqui você vai ver os ouvintes, vai ver os IPs e o nome das cidades que está te ouvindo, né? Vamos, nós não estamos no ar, né? não sei se vai marcar alguma coisa, mas vamos, eu cliquei ali, vamos ver se sai alguma coisa ali, né? É, geralmente, é, marca a bandeirinha do Brasil, quando é no Brasil. E o nome da cidade e o IP, quando é fora do Brasil também, né? Marca a bandeira do, do próprio país e, e assim por diante. Olha aqui, ó não há ouvintes conectados. Não há ouvintes conectados, é por isso que não marca nada. Aqui no mapinha, eles colocam aqui e... Aqui em cima eles escrevem quando há ouvintes conectados, tá bom? Muito bem, mas é isso aí mesmo, né? É, este é o, o painel da Infantasy. É a Infantasy, uma empresa muito boa, que eu tenho certeza, você que adquiriu, vai ficar muito satisfeito. É, aqui, ó, um, é um gravador, né? Não, não aconselho muito você mexer com isso. Isso aqui, é, eu não sei, é um tipo de efeito que eles colocam aqui que não tem muito a ver, né? É, quando você for gravar um programa, é melhor você pegar um SoldForge. Forge. Um Sol, é um Soul Forge, um, o melhor gravador do mundo. Você instala no seu computador, que grava muito melhor do que essa, essas bobageiras aqui. É, muito bem. É, bom, os players eu mostrei. Já mostrei, né? E o que mais aqui? Aqui, deixa eu ver aqui. Ó, agendamento de Relay. É, agendamento de Relay. Tem isso aqui também, né? Se por acaso tem um amigo... Seu, né, que tem uma outra rádio E às vezes você é, gostaria de é, transmitir apenas um programa Tem apenas um programa na rádio dele Ah, eu não vou ficar transmitindo a rádio dele todinha, o dia inteiro Mas vai ter um programa das duas às três E eu gostaria de retransmitir Então você pede o um IP para ele É da rádio dele Ele fornece o um IP para você Você vai vir aqui, ó, cadastrar Você pega e tira esse daqui, ó. E cola o IP dele. Cola aqui dentro. Aqui, você vai colocar aqui, ó. Executar diariamente. Que é só no horário dele, né. Por exemplo, aqui o horário de início. Eu vou colocar aqui uma da tarde. Há quanto tempo o programa dele vai Ele vai até as duas. Então, é uma hora de duração. Uma hora de duração. Entendeu? Você coloca aqui. E cadastra, é, essa função aqui por exemplo, às vezes dá uma falhadinha, né? É, não é sempre que, que dá certo se você programar aqui para, por exemplo, só entrar na quarta-feira, ou se, só entrar na sexta, ou só entrar no sábado, eu não aconselho ninguém a usar essa função, mas a outra é normal, entra normal, depois que você cadastrou aqui, por exemplo, eu vou, eu vou clicar aqui, por exemplo, cadastrou, legal, Aí você reinicia umas duas vezes, que é para poder pegar o cadastro. Tá bom? É, reinicia e deixa bonitinho aí, para poder dar certinho aí. Então, é isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo, já ensinei como se coloca a música, já como programa o sistema é, de música, de vinhetas, de programetes, enfim, né? Nós é, passamos aí um treinamento geral dessa vez, é, para esse... É, sobre esse painel da outra vez né é, da outra vez nós tínhamos gravado alguma coisa mas não estava completo inclusive agora é, até como você coloca ao vivo né ao vivo a sua rádio é, ao vivo como Boina é, é para você falar no ar né ao vivo é você falar no microfone aí e sair pelo planeta todo né sair pelo mundo todo aí exatamente é exatamente você Acompanhando do começo ao fim Essa aula Você vai conseguir configurar e montar tudinho é, Montar todinho E colocar a sua rádio no ar E é dessa maneira Que funciona, tá bom? É dessa maneira que funciona Deixa eu ver aqui, limpar é, é, Foi muito bem, bem lembrado né Muito bem lembrado Já ia esquecendo Deixa eu só tirar é, Esse gravador daqui Pronto Aqui, limpar cachês de player. Às vezes, e é muito raro, nunca aconteceu isso comigo. É, ou aconteceu. Aconteceu uma vez, acho que de 2004, né? Que, às vezes, você faz de tudo, você regula certinho e tudo mais. E, de vez em quando, você vê uma trupicadinha e tal, é, no som. E até parece que está falhando. Você vem aqui no painel, você não resolve. Ó, limpar cachês de players. Você clica aqui e tira todo aquele problema. A atualizado atualizado com sucesso, sem problema, tal, tal. É, você tira todo aquele problema que está que tá lá. Aqui, sincronizar a CC Plus. Você, às vezes, está detectando esses probleminhas também. Você vem aqui e faz um sincronismo, sincronizado com sucesso. Pronto para poder ficar bem lisinho Isso aqui você fazendo uma vez por semana Não vai perder nada, só vai ganhar Ó, encoder MP3 ACC Plus Você também vem cá Tá vendo, ó Isso E deixa bem lisinho é, bem tranquilo para poder você trabalhar com a sua rádio Sem problema nenhum Aqui gente, deixa eu só explicar para você Que ó, provavelmente o pessoal vê isso aqui eles vai querer murmurar Veja bem, ó 120 ouvintes tem alguns streams por aí que eles enganam o povo, né? Eles falam, ó, o nosso aqui é ilimitado de ouvintes. Pessoal, é, rádio nenhuma web, principalmente nós que somos da, da classe menor, é, somente a Rádio Globo, por enquanto, só que provavelmente eles devem usar um, um, um canhão né, de internet lá. É, a Rádio Globo eu vi 560 pessoas conectadas de uma vez só. Rádios pequenas da web... Eu nunca vi passar de 100 pessoas. E outra coisa, se passar de 100 pessoas, você já vai ter problema, porque não tem internet nossa, residencial, que aguenta isso. você Com mais de 100 pessoas coligadas, você vai precisar de uma, uma internet não residencial, talvez, é, talvez é, profissional, que eles falam. Né? É uma, uma internet, uma super internet, e geralmente as rádios web não tem como, você contratar uma uma internet dessa né porque as rádio web a maioria que faz é por amor ao que faz né é, geralmente elas não dá lucro ainda suficiente para gastar tanto dinheiro eu aqui eu tenho 50 megas eu pago 250 reais por mês que já é um absurdo é, simplesmente eu mantenho essa internet porque eu trabalho eu trabalho pela internet né eu tenho outras funções não é só pela minha rádio que se fosse só pela minha rádio eu não ia aguentar pagar 250 reais de internet então 120 120 ouvintes é mais do que suficiente por enquanto se você chegar um dia em mim e falar, olha professor olha eu detectei lá que passou de 100 pessoas me ouvindo você bate uma print, me manda se você me provar isso aí eu coloco lá 500 ouvintes para você e não te cobro mais nada além disso mas você tem que me provar isso porque até hoje eu, tenho, eu sou das FM, né? vindo das FM, desde 1995, em 2004 nós entramos na web. É, eu tenho um programa há 25 anos no ar, de manhã cedo, e o dia que dá muito é 40 computadores coligados. Veja bem, para 100 ainda tem 60 ainda. Né? Então, é tudo um sistema ilusionário. É igual o pastor Ferreira, lá de, lá de Araraquara, esse dia me falou. É, eu, eu configurando o painel para ele ele falou puxa vida, os camarada eu falar que a gente falou que a gente monta a rádio em 10 minutos é, é é dessa maneira né na hora de vender eles contam um monte de mentira agora quando você pega os códigos na mão e você fala como é que funciona ah, não se mira aí é dessa maneira que funciona né é o Brasil né é uma é a mal informação mas estamos aí para ajudá-lo se você é a primeira vez que está assistindo o meu vídeo, é, não se esqueça, né? você quer montar uma rádio web, vai ser o melhor preço do mercado. É só você entrar em contato comigo. 16 é o código diário. 988269117. Aqui você tem assistência, aqui você tem ajuda quando precisar. Empresa nenhuma você acha suporte dessa maneira. Aqui eu trabalho porque eu trabalho com amor. Não é porque eu ganho dinheiro não, mas eu trabalho pelo amor que eu faço. É, eu tenho amor no que eu faço, eu faço com prazer, tá bom? Aquele abraço e até a próxima vez. Que Deus abençoe a todos vocês que nos assistiu até agora. Aquele abraço.